Meu sonho é o vôlei, tudo relacionado ao vôlei assim, me satisfaz e eu estou muito esperançosa nessa viagem porque é uma experiência nova, eu nunca tive uma experiência desse tipo e eu sei que eu vim com muita coisa na bagagem. agradecendo a oportunidade e falar o quanto eu já estou me sentindo realizada porque em momento algum quando a gente começa a gente pensa que a gente vai ser acolhida tão lindamente igual eu fui acolhida agora por pessoas fantásticas e o clube está entrando agora na minha vida mas vai ser de agora para sempre não vai sair nunca mais eu já estou muito realizada, muito mesmo. E gratidão é a palavra, já para esse momento que eu estou agora. E eu sei que agora eu vou dar o meu melhor, porque daqui para frente o que importa é o meu desempenho. Porque bem recebida já fui totalmente. Agora eu tenho que dar o meu melhor para poder continuar. É isso. A minha alegria de ter abraçado e, e aberto o clube para ela é muito grande. Mas a experiência, eu acho que ela provavelmente está carregando com ela. E ela entende exatamente o, as emoções que ela passou aqui. Eu fiquei muito emocionado, fiquei muito contente, sabia que tudo deu certo. Que ela, ela conseguiu é, realizar um pedacinho do sonho dela, que está só começando. E torcemos para que ela volte, né, Tamara? E... e, e dê continuidade o sonho da onda solidária aqui na Fluminense. o Vôlei, né, que é um esporte que nos emociona bastante. A Fluminense é uma escola, né, tradicional do Vôlei. Ela não poderia ter escolhido o melhor local para ela. E o pessoal gostou muito da presença dela aqui. Ela, ela nunca nos emocionou e nos orgulhou de estar convivendo com ela aqui. A experiência é, sim, melhor impossível. É, a maneira que me acolheram, é, eu consegui me encaixar só de estar aqui. Mesmo sem ter encostado na bola, eu já estava me sentindo parte do time de toda a equipe. É, foi, sim, foi pouco tempo, só que foi excelente. Não tem nem palavra para poder descrever como que foi tão especial para mim. E como eu vou ter o prazer de voltar agora para a cidade de contar como que foi muito especial, que está valendo muito a pena correr assim, para alcançar esse sonho, ter um objetivo certo lá na frente. E é isso, foi excelente a experiência.